E no Facebook, para além de ser uh, muito importante vocês verificarem como é que no vosso smartphone ou tablet os vossos conteúdos vão ser vistos, não têm a mesma visualização no, no, no, no PC, portanto, convém que vocês verifiquem, e aliás, os próprios separadores, por exemplo, otimizados para PC não funcionam no mobile, convém verificar isso, é muito importante que o vosso website funcione em mobile. Já agora queria perguntar aqui, uh, dos estão presentes, que têm o um website, quem é que tem o seu website a preparado para funcionar em tablets e smartphones? Só para termos uma noção. Diria que talvez 15%, mais ou menos, 10, 15%. Uh, até é um número interessante, mas separem muito pouco. Toda a gente devia ter um site mobile. Porque a maioria das pessoas tem internet no telemóvel, não é? Significa que não estamos a acompanhar essa evolução. A Google tem um serviço, basta pesquisar por landing pages mobile Google, gratuito, para criar landing pages espetaculares, com Google Forms, YouTube, imagens, tudo o que quiserem, drag and drop.